A expedição Memórias do Mar partiu de caravelas deixando muitas saudades de todos os amigos e dos bons momentos vividos em nossa estadia por lá. Tive a oportunidade de tocar tambor e fazer trancinha e até picar a madeira ali, isso foi muito bacana e eu queria agradecer, só dizer que o sentimento de gratidão agora é o que eu, que eu tenho em mente e que eu vou voltar um dia aí, a mais do que 40 dias Além dos sentimentos <risos> e aprendizados, ganhamos uma nova tripulante a Carla Galdino, a nossa sereia encantada, que é integrante do movimento cultural Arte Manha satisfeito aí que vai levando também uma célula de vocês né que é a caminha né levando toda essa essa essa harmonia essa, essa construção ela vai ser vai poder muito mais fortalecer o que é realmente né o, o que vocês são né partimos em direção à Barra Grande também no litoral da Bahia encaramos um desafio de sete horas de viagem para percorrer cerca de 70 quilômetros por uma estrada com muita lama e cheia de buracos que protegem esse paraíso. É, motora! Uh! Olha o... Rio Grande faz parte da Península de Maraú que está localizada entre Itacaré e o Morro de São Paulo Uma região de águas transparentes e cercadas por uma rica biodiversidade de corais Segundo o biólogo Eduardo Luiz Lazarim, os recifes de corais do Brasil têm início no Rio Grande do Norte e se estendem até o sul da Bahia De acordo com estudos, 80% da bancada de corais brasileiros já estão mortos Isso notoriamente consegue se encontrar Aqui em Barra Grande, essa mortalidade dos corais, devido a, devido a várias questões, a pesca do camarão, devido ao arrasto de fundo na lama, que aqui é, é o fundo que tem o camarão, a própria acidificação dos oceanos, que aqui cada ano que passa, nós estamos notando que tem menos corais vivos e menos vida associada a essa bancada de coral. Há seis anos ocorre em Barra Grande o Sarau Cultural, que este ano tivemos o prazer de participar com as memórias e os encantos do mar. É tudo, também uma oficina de cordel com as crianças da comunidade que produziram belos cordéis. O nome do nosso cordel é o, o meio ambiente. Cuide da natureza, que é a nossa riqueza. Cuide dos animais, eles são legais. Alguns estão em extinção, como tatu bolinha e tubarão. Não jogue lixo nas praias nem no chão. Nós humanos estamos sujando a terra e divi, devíamos estar cuidando dela. Como plantando uma árvore e não jogando lixo no chão. E quando o mundo estiver limpo, vamos se divertir de montão. Eu acordei bem cedo e fui para o jardim e plantei uma muda de jasmim. Eu passei a tarde inteira regando o jardim. Fui dormir e acordei e liguei para a minha amiga Yasmin, para viver a flor jasmin. A Yasmin e eu fomos até lá. A jasmin estava linda, com folhas verdes. Ela estava encantando o jardim. A minha mãe deu amendoim para mim e para Yasmin. E nós começamos e comemos do lado da jasmin. Nosso próximo destino é o Maranhão. Agradecemos a Kathleen, Carol, Bruna, Diego, Viviane e Franzé pela receptividade e hospedagem solidária em Feira de Santana.